Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso vestido mecríssimo. Olha só, que lindo que é. Esses vestidos, gente, esse vestido, olha só. Olha só. É maravilhoso, gente. E o melhor, ele é fresquinho. Esse aqui foi feito com uma malha PA fresquinho agora para o verão. Bem fresquinho, lugar para tirar a guia. E esse aqui é aquela, aquele tecido de camisa de futebol, né? De uniforme de futebol, bem fresquinho, bem gostoso. Olha só, gente. Então, ah, nós vamos fazer essa peça hoje aqui no canal. Vocês vão amar fazer esse vestido, Merry Christmas. Então, outro vídeo a gente fez a camisa. E hoje vamos estar fazendo o vestido. Então, vamos lá?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 vou amar encontrar vocês, né, nas nossas redes sociais. Então, siga a gente em todas as nossas redes sociais, ok? Assim você ficará por dentro de todas as novidades, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, é rapidinho, vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Música Então fazer o nosso vestido Meryl Christmas Bora lá então Babado maior, tá? Duas vezes dobrado Babado menor, duas vezes dobrado A estampinha vai pra vocês PDF, pra vocês sublimar, tá? Ah, costas, uma vez dobrado E a outra parte das costas Duas vezes, tá? Frente, uma vez dobrado, e a outra parte da frente, duas vezes, tá? Isso aqui é a, a ribana, tá? Duas vezes, que vai no acabamento da gola, do da cava do braço, tá? E a saia, uma vez dobrada, tá? Se você quiser tá usando a aquele bordado em inglês... Fica legal, tá? Que combine com a saia, tá bom? Fica legal, no outro eu usei, ficou show de bola, tá? Eu vou estar tá usando pompom, tá? Vou usar pomponzinho assim, para pôr na saia e na nossa... Nas nossas... Nossos babados, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar. Vamos começar com a nossa saia, vamos preparar aqui a nossa saia. A nossa saia, se vocês repararem, ela tem pique pra fazer aqui, aqui e aqui o meio. Aqui, aqui, aqui o meio. Esses é a... aí você faz todos os piques, tá? Que ela pede, fazendo as nossas pregas, tá? Então, aqui a gente já vai... Eu tô usando malha PA, tá? Pra sublimar, tá? Mas você pode usar malha normal, tá? Então, aqui a gente já vai pregar o nosso... os nossos... Pomponzinhos, tá? Então, pra pregar o pompom Eu coloquei o pezinho do zíper, tá? É melhor Porque ele é fininho aqui Aí é melhor pra pegar o pompom, tá? Então, bora lá Aqui, pregado o pompom, a gente vai prespontar, tá? Aproveitar que a gente tá com o calcador do zíper. aqui a nossa saia já com a gente vai vamos colocar os pompons aqui o nosso babado maior tá desse lado aqui tá Aqui, agora, vamos despontar também. Jogamos pra cá e passamos o ponto aqui. Assim. Reserva. Aqui. Aqui. Nessa peça aqui, eu vou colocar um tecido brilhoso para dar um ponto de luz na peça, tá? Mas, você não precisa colocar. Eu vou colocar porque eu quero. Então, esse tecido brilhoso aqui é o que a gente usou na coleção toda, né? Então, eu vou colocar só para dar um ponto de luz na peça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pregar ele aqui ficar com esse pezinho mesmo aí depois eu venho prespontando só para dar um ponto ali um, um charme na peça tá Aqui eu vou no ó, que tá para dar um acabamento melhor e já viemos já vem para Aqui a gente vai agora jogar aqui para baixo aqui tá e vai preespontar, tá? Vai vir E franzir elas, tá? malha é ruim pra franzir. Então, a gente vai fazer esse, tá? Pra depois franzir na overlock, tá? Aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui nessa outra, tá? Vamos juntar essa outra, mesma coisa. De pencezinhas pra depois passar pra depois a gente transina over tá ó vamos fazer uma pence pra cá junta costura com a costura a costura pra costura aqui ó e daí dá certo Eu vou no overlock pra transir, tá? E já volto pra mostrar pra vocês. Então tá aqui a saia pronta, saia pronta e tá aqui nossos babadinhos pronto, tá? Agora, vamos pegar, gente, no nosso molde, fala, ó, até aqui vai o babado, tá? Então, tanto numa peça quanto na outra tem a marcação, tá? Então, aqui na frente, ó babado até aqui aqui nas costas também tem o babado até aqui então preste atenção nisso, tá? Então, vamos pegar essa parte aqui das costas tá? A gente já fez o pique aqui, ó, do babado Vamos pegar essa parte aqui da frente. Aqui tá pegamos aqui com um noverloque, né, para dar acabamento. Pegamos o ombro, tá? Vamos fechar essa fenda aqui pra guia, tá? Você já deveria ter fechado. Pegar a ribana uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Um outro aqui, ó. Que fique certinho, tá? Que as costas aqui fique certinho aqui, tá? Tá, deixamos a fenda aqui, tá? Então, vamos colocar nosso babado aqui. Queremos que o nosso babado apareça assim, tá? Que ele fique aparecendo assim. Então, nós temos que pegar ele assim, tá? Vamos achar o nosso Thank <laughs> you. so <laughs> Já vai pegar aqui, tá? A gente vai pegar aqui vai despontar aqui a nossa costura, tá? Vou jogar essa costura aqui pra cá Aí fica mais... Por que isso, Che? A peça vai ficar melhor, tá? Vou jogar essa costura pra cá A peça vai ficar mais bem acabada E essa costura grossa que ficou aqui onde a gente pegou essas dois babadas aqui Que ficou uma costura grossa ali, né? Não vai machucar o nosso bebê de quatro patas, tá? Vai dar um acabamento melhor vai durar a peça tá e não e vai ficar confortável com o pé. Thank <laughs> you. Vai pegar a nossa saia, tá? É só uma puxada da luta. Já colocamos. A gente vai passar uma costura aqui, dobrar e vamos pegar em anel aqui o nosso decote, tá? Então, a costura que eu aqui no meio tá mas se vocês quiserem colocar atrás ou na frente eu gosto do meio porque atrás a peça atrás é uma é onde aparece mais né então não acho legal Agora eu vou na overlock, tá? Vou passar um overlock aqui e aqui na saia. E já volto, tá? Aqui, gente. Agora é só não finalizar a peça. Vamos cortar todos os fios? Essa peça, ela dá bastante fio. Então, por favor, cortem todos os fios pra não deixar fio, pra não machucar os bebês de quatro partes, Tá? agora é só a gente juntar aqui lado com lado, tá? Para finalizar a nossa peça. É uma... Antes vamos despontar essa nossa saia aqui, né? Vamos passar um desconto pra... bem. Eu vou por uma fita de cetim, tá? lá, eu gosto de pregar, Agora é só pregar os lados aqui, tá? Então, ribana com ribana aqui e vamos até aqui embaixo. lá no overlock pra dar acabamento aqui e finalizar a nossa peça aqui gente ainda pra dar acabamento nós vamos ainda virar essa costura pra trás aqui pra cá e passar uma reta aqui pra ficar bem firme tá e pra dar acabamento na peça tá um pouco de trabalho mas vale a pena porque a tua peça fica bem acabada e a durabilidade bem acabada e a durabilidade da tua peça ela dobra tá com esse ponto do lado aqui Mesma coisa do outro lado. E a nossa peça tá pronta, gente. Olha só. Que linda ficou essa peça. Perfeita, né, gente? Ficou maravilhosa. Lugarzinho pra guia. A frente dela. Bem acabadinha, tudo bem feitinho. Perfeito. Então, gente, esse é o nosso vestido Mel Christmas, né? Mel Christmas. Eu disse, falou. Quando a gente escolheu o nome, eu disse, falou. Quero ver eu falar esse nome lá nos vídeos. Aí ela disse, coloca no Google Tradutor, coloca no Google Tradutor e vai, vai ensaiando. Foi o que eu fiz, mas mesmo assim não consigo falar, gente. Imagina, uma pessoa que não fala nem o português direito, né? Mas, então é o nosso. Vestido Merry Christmas, né? E a gente fez no vídeo passado a nossa camisa Merry Christmas, né? E então é o casal Merry Christmas, o nosso, nossas peças de Natal, nossa coleção de Natal tá arrasando, né, gente? Esse Natal aí, a gente veio, veio com tudo, né? Faz tanto tempo que a gente não comemora o Natal, né? Então a gente resolveu fazer uma coleção especial maravilhosa. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.